A Graça e a Paz, queridos irmãos, é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para ministrar esse estudo e não pela nossa força, mas com certeza pela misericórdia de Deus. E quero cumprimentar a todos que estão assistindo e que aqueles que ainda assistirão essa ministração que possam abrir o seu coração para aquilo que Deus quer nos ensinar e quer nos ministrar Nesse dia e nessa ministração Se você puder, feche seus olhos E vamos orar e pedir a graça de Deus E a unção do Espírito sobre esta palavra Querido Deus e Pai, nós louvamos a Ti Agradecemos, Senhor, pela graça, pela misericórdia Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens provido Na Tua casa, na Tua igreja Sobre as nossas vidas E traga no Senhor a unção do Teu Espírito agora para que nós possamos liberar aquele que está no teu coração, aquilo que tu tens nos mostrado e ensinado. E todos quantos ouvirem, todos quantos se suprirem dessa palavra, que possam ser nutridos, possam ser supridos em, toda, em todo o Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, que teus anjos estejam operando em nosso favor, para que nós possamos aqui com toda a liberdade no Espírito liberar aquilo que tu nos deste. e em nome de Jesus nós te agradecemos amém queridos irmãos o que Deus nos deu nesse dia e partindo daquilo que foi ministrado no culto de ontem e em particular um versículo que não foi dado muita ênfase mas é justamente é nesses detalhes que nós precisamos nos ater, nem sempre um versículo importante é dado toda a ênfase, mas Ele está ali e quando Deus quer falar no nosso coração, nós precisamos estar abertos ao falar dEle. E um dos versículos que ontem foi falado foi justamente sobre os acontecimentos dos últimos dias, fome e sede da Palavra de Deus. E a ministração de hoje vai falar sobre exatamente sobre aquilo que está acontecendo nos nossos dias. A apostasia e a fome e sede da palavra. Para isso eu quero iniciar essa ministração usando uma palavra que Paulo nos deixou, o apóstolo Paulo nos deixou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E naquele momento, aquele povo já estava aguardando o retorno do Senhor e haviam muitos falando e ministrando e acabando, na verdade, trazendo confusão para o povo de Deus. E Paulo deixou uma palavra, deixou um ensino, um sinal muito claro do que estaria acontecendo nos dias próximos à volta de Cristo. E ele diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, vou, vou ler rapidamente a partir do verso 1, Irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Essa reunião com Ele é o um arrebatamento. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem por vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Preste atenção agora irmãos, preste bem atenção. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia... E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja bem irmãos, muitas vezes a gente não dá valor para essa palavra ou para aqueles sinais específicos que foram anunciados na palavra de Deus, sobre a nossa posição hoje, no momento que nós estamos vivendo. E uma das coisas que nós temos que nos ater... Um dos grandes sinais que o apóstolo Paulo nos deixou fala que haveria a grande apostasia e nós temos que entender o que é a apostasia em nosso meio hoje. Ninguém que está no mundo, ninguém, nenhum ímpio vai apostatar da fé. Nenhuma pessoa que está envolvido nas trevas vai apostatar da fé. Somente apostata da fé quem está na igreja Quem uma, uma vez teve a revelação de fé Mas por alguma razão Talvez Por ter chegado Ou por esperar algo Que não é a sã doutrina Acaba se desiludindo E aqui diz Apostatarão da fé Então nós temos que entender algo Muito claro E para isso eu quero também voltar e nós precisamos ver o que, que o grande profeta Amós deixou para o nosso ensino. Porque como está escrito na palavra, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino que foi escrito. E o que nós vivemos hoje no corpo de Cristo não é novidade, não é algo específico nosso. Tudo já aconteceu e tudo se repete. Então nós temos que aprender com aquilo que aconteceu anteriormente, para entender a caminhada da igreja nesses últimos dias hoje. Amós capítulo 5, irmãos, tomem nota, anotem alguns versículos, porque nem sempre a gente vai entrar nas nuances, nas pequenas coisinhas, mas nós vamos buscar, revelar, a essência para que depois os irmãos possam buscar mais revelação E aqui diz uma coisa Amós capítulo 5 no, Já a partir do verso 3 Porque assim diz o Senhor Deus A cidade da qual saem mil conservará cem E aquela da qual saem cem conservará dez A casa de Israel Pois assim diz o Senhor a casa de Israel Buscai-me e vivei uma das coisas que nós, filhos de Deus cristãos, mais precisamos nos dias de hoje, é buscar ao Senhor, para poder viver. Isso é algo muito profundo. Buscar o Senhor como? Apenas quando nós estamos aqui assistindo o culto? Buscar o Senhor todos os dias, de todas as maneiras, como diz a Palavra. Meditar de dia e de noite Uma porção de manhã, uma porção de noite Para nos alimentarmos da palavra viva E na sequência ali Amós diz ainda Que onde ele deu a causa, a razão Daquele povo estar vivendo naquela situação Verso 10, preste bem atenção Verso 10 diz assim Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Queridos, será que nós não estamos vivendo isso aí hoje? Que nós estamos muitos hoje, daqueles que se dizem uh, espiritualizados, que se dizem cristãos, mas estão desiludidos, que estão apostatando. Eles rejeitam aquele que fala as portas do coração, aquele que fala a verdade da sã doutrina. Porque muitos hoje querem ouvir o que vai afagar a sua alma, mas rejeitam aquilo que vai edificar a sua alma. Então por isso esse povo aqui, ele fala bem claro... A palavra fala bem clara, aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. E em cima disso, nós temos que buscar aquele versículo que falamos no início. No capítulo 8, dá a sequência no verso 11 e preste atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que viarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por todas as partes, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Algo muito importante hoje. não é teologia, não é exegese, hermenêutica, grandes discursos, nada contra. Como o pastor sempre fala, vede como ouvis. Nada contra quem tem, quem faz, quem busca, quem se procura se informar disso. Absolutamente, é muito bom, mas mas se isso for a base da palavra de Deus e não o espírito, Aí estamos indo para um caminho errado. E nessa palavra aqui, Deus está dizendo que nos últimos dias, Ele enviará fome e sede, não de pão, não de água, mas da minha palavra. Querido, nós temos que parar um pouquinho e analisar. Às vezes, aquilo que está afirmado, nós temos que entender ao contrário. Olhe bem, quando é que você vai sentir Fome. Depois de um laudo almoço, uma churrascada depois do, do fim de semana aí, você vai sentir fome? Mas você vai sentir fome depois talvez de 24 horas, 48 horas de jejum, sem um alimento sólido, você vai sentir fome. A mesma coisa, você não vai sentir sede estando abarrotado de água, mas... Quando estiver no deserto, ou quando estiver totalmente sedento, sem uma gota de água para beber, vai sentir sede. Então o que, que Deus está dizendo? Que Ele vai permitir que a verdadeira palavra se torne escassa. E as pessoas vão buscar e vão procurar e não a acharão. Vão encontrar doutrinas, vão encontrar muitos... Conhecimentos, porque nós precisamos entender algo. Muitos hoje têm informação, leem a Bíblia capa a capa, conhecem tudo, sabem os versículos, têm muita informação, mas nunca jamais se esqueça, revelação vem só do Espírito. E essa que é a grande diferença entre algo que é informação e o que é revelação. E o que nós precisamos buscar hoje, tanto de buscar na Palavra para termos revelação, para podermos transmitir revelação, quanto também a buscar onde existe revelação da Palavra e não apenas informação. Não falo isso por mim, ou não falo isso para trazer glória para nenhum lugar, para nenhum homem, para nenhum lugar. Porque isso é o que está escrito na palavra, e é o que Deus nos alerta sobre os últimos dias. Esse é um sinal claro que nós estamos hoje vendo escancarado ao nosso redor, pessoas que é, se desiludem, perdem a, a vontade, muitas vezes, de continuar frequentando, ou porque é, não gostou de alguma palavra, tem algo contra a igreja, tem algo contra o pastor, tem algo contra os irmãos, não recebeu aquilo que é, estava no seu coração de buscar, e aí acaba apostatando. E aí são os famosos desigrejados, aqueles que, acham que é suficiente permanecer em casa e ficar em casa e buscar a comunhão só eles e Deus. Mas nunca podemos esquecer o que diz em Hebreus, não deixeis de congregar-vos, porque é na unidade, é no corpo que nós somos guardados do maligno, do engano. Desses últimos dias. É a multidão dos conselhos. Que vai trazer o entendimento. E vai resguardar o povo. Dentro da palavra de Deus. Porque sozinhos. Seremos enganados muito facilmente. esse é o grande perigo. E mais uma vez. Precisamos buscar. Dentro da palavra. Na história. Eu sempre busco. Uh, estudar os homens e as mulheres que Deus usou na igreja, que Deus usou no corpo, como que foi a vida dessas pessoas, o que que eles passaram, o que que eles aprenderam, como Deus interagiu com eles, porque é isso que Deus quer fazer conosco, e nós temos que entender como que funciona, como é que Deus agiu aí, já falamos aqui sobre Raab, falamos sobre uh, Ruth, e aqui eu quero rapidamente buscar o que Ana, a mãe de Samuel, ela enfrentou de dificuldade. Elcana era um homem que tinha duas esposas na época, Ana e Penina. Ana era estéril e Penina lhe dava muitos filhos. Mas Elcana amava a Ana. E naquele tempo, muito mais do que hoje, era algo desonroso, vergonhoso, uma mulher ser estéril, não ter filhos. É como se ela fosse uma pessoa inútil. E Ana clamava a Deus, com choro, com lágrima, com, com jejum e oração e clamor, para que Deus tivesse misericórdia dela. Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, diz, Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 13, Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele a teve como embriagada. Sacerdote era Eli, mas na verdade, o, os filhos de Eli, Ofni e Fineias, eram os sacerdotes, verso 3, final. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, como sacerdotes do Senhor. Mas que tipo de sacerdotes eram esses? Faziam tudo o que era errado diante do Senhor. Uma coisa importantíssima, esses sacerdotes não tinham o mínimo temor de Deus nas coisas santas. E esse é um ponto que todas na igreja precisam buscar, o temor do Senhor. Porque sem o temor do Senhor, vai acontecer o que nós vamos adiante. Então Ana clamou ao Senhor e buscou de todo o coração, e ela recebeu a bênção do Pai e concebeu, Samuel, mas veja bem, a coisa que mais faltava para ela, era um filho, e quando ela recebeu a bênção de Deus sobre desse filho, o que, que ela fez? Na sequência, no vi, verso 27, diz assim ó, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali ao Senhor. Então, Ana recebeu esta grande bênção do Senhor, recebeu seu filho Samuel, mas devolveu Samuel ao Senhor. Muitos de nós hoje precisamos grandes bênçãos, precisamos, temos necessidades e buscamos de Deus algo que seja aquilo que nós pode, possamos considerar como bênção. E precisamos estar atentos, Deus não, não vai negar, pelo menos em muitos casos não vai negar a bênção, mas que possamos ter em nosso coração, o devolver a Deus que é o Criador e é o dono de todas as coisas nós não somos donos de nada mas Deus nos dá a graça de, de usufruir daquilo que Deus nos dá amém e isso vem a trazer algo que Deus busca hoje a verdadeira palavra da vida na igreja Não discursos eloquentes Mas vida Por isso nós falamos tanto aqui no ministério sobre A vida, a consagração, a busca, a direção do Espírito Não aquilo que muitas vezes nós aprendemos por homens, por livros, por teologias Mais uma coisa Algo extremamente importante, a, a consequência dessa falta de, de, de consagração e de busca. Ainda no mesmo livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, aquele tempo, veja bem capítulo 3 verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ele Naqueles dias, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, era um profeta velho, não havia sã doutrina, a palavra era rara, a palavra do Senhor era rara e as visões também eram raras. E aí o que, que acontece quando o povo está num lugar assim, como esse aqui? Aquele povo fica com fome e sede da palavra. E é o que Deus disse que Ele faria nos últimos dias. Ontem também foi falado sobre Joel capítulo 3, verso 14 multidões e multidões no vale da decisão quem está no vale da decisão ou toma esquerda ou toma direita ou segue em frente ou para mas tem que tomar uma decisão quando houver fome e sede da palavra alguns vão buscar o suprimento verdadeiro da palavra outros vão apostatar Veja bem, algo que sempre me ministra muito profundamente, precisamos entender, Deus diz da palavra aqui em Amós, capítulo 3, versos 3, 7, que ele não, Deus não fará coisa alguma sem antes avisar pelos seus servos os profetas. Então Deus não faz nada sem antes avisar, Ele está avisando. Agora veja bem, da mesma maneira, Deus não vai permitir o diabo fazer qualquer coisa sem também antes avisar. Então olhe em sua volta, abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais. O inimigo não está mostrando escancarado o que, que ele está planejando fazer? quem estiver atento ao mover do Espírito, quem estiver atento àquilo que está acontecendo ao nosso redor, fica claro, escancarado, aquilo que o inimigo está planejando e projetando e avisando que vai fazer. É impressionante isso. Quando a gente começa a prestar atenção nesses detalhes, por isso que a palavra diz... Que aquele que está firmado na rocha, jamais será confundido. É isso que nós precisamos estar firmados na rocha. Não numa doutrina, não em homens, não em placa, mas em Cristo. E o lugar onde Cristo se move com liberdade, onde o Espírito se move com liberdade. E graças a Deus, graças a Deus... Estamos vendo isso acontecer em muitos lugares, mas, como nós lemos ali no princípio, aonde saíram mil, sobraram cem, aonde saíram cem, sobraram dez. Então, a revelação da verdadeira palavra de Deus, é para o um pequeno rebanho, não é para curioso porque se fosse aberto para qualquer curioso, qualquer um poderia simplesmente ler a palavra e chegar e ministrar e pronto, fazer um lindo e belo discurso, mas não é assim que funciona, por isso que alguns acham que a palavra é muito difícil de compreender, pelo nosso entendimento natural humano é, mas na revelação e na graça do Espírito não é, Em Ainda em 1 Samuel capítulo, capítulo 4, aquele povo, o povo de Deus acabou enfrentando uma batalha bastante razoável, uma batalha muito forte e eles achavam que se trouxessem a arca de Deus para o meio da batalha, eles seriam livres e nada ia acontecer, a história mostra aqui que a arca veio, Fizeram grande festa, mas perderam a batalha e perderam a arca, os filisteus levaram a arca junto, porque a arca de Deus é a presença de Deus na igreja, isso não é um amuleto, isso tem que ser algo firme no nosso coração. Nada na palavra de Deus pode se tornar amuleto em nós, pode se tornar em idolatria, nem placa, nem igreja, nem templo, nem coisa alguma pode se tornar uma numa idolatria, mas a presença viva de Deus revelada em nosso coração. Então aqui esse povo acabou perdendo a arca e ele na batalha perdeu os dois filhos, os sacerdotes, ele os e Finéas morreram nessa batalha, quando ele ficou sabendo disso, ele próprio teve um infarto e morreu, a nora dele estava grávida, estava para dar a luz, quando soube, também morreu, e o que, que ela disse? Capítulo 4 verso 21, Verso 20: Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Quando a palavra é escassa, quando as visões e as revelações são escassas, a glória do Senhor se vai. Quando Deus não recebe a sua glória, o homem não recebe a sua bênção. Amém? Deus nunca perdeu batalha. Ele sempre tem um plano e Ele promete completar a obra que Ele começou. Então... Vamos ver o que aconteceu na sequência para Deus restaurar essa glória dele no templo, nos nossos corações. Nós somos, eu e você somos templo do Espírito. Nós somos o templo de Deus hoje. E Deus quer restaurar a glória dentro de nós. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Verso 1 em diante. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto terra. Sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus, através da obediência de um homem, através da consagração e da dedicação de um templo ao Senhor, restaurou a sua glória novamente. E é o que Deus vai fazer nos dias de hoje. Deus vai restaurar a sua glória Dentro da sua igreja Quando ele receber a glória Quando essa glória não for dividida com homens Quando essa glória não for roubada por homens Deus vai restaurar a sua glória E o que ele fizer vai ser o grande avivamento Que vai acontecer Mas junto com isso também vai acontecer a grande apostasia são as duas coisas que vão acontecer, meio que simultâneo e junto, porque estamos no vale da decisão. E nem todos vão decidir por Deus, nem todos vão aceitar o falar de Deus. Lemos lá no início, que aqueles que falavam retamente, eram rejeitados. Acontece hoje, tente falar para um religioso as coisas de Deus, vai te rejeitar. Tente falar para aqueles que estão convictos na sua religião, vão se rejeitar. Então nada diferente hoje do que já foi antigamente, mas a história está aqui para nos ensinar. E lemos aqui que o fogo estava na casa do Senhor a ponto dos sacerdotes não poderem estar na casa. E aí me lembra uma passagem de 1 Reis. Com, com o que aconteceu com Elias. E isso é para o nosso ensino hoje. Elias foi o profeta usado por Deus para vencer, para derrotar e vencer os 400 profetas, 450 profetas de Bala e os 400 profetas que estavam na mesa de Azeira. Em suma, 850 profetas das trevas. E Elias, um homem sozinho, na unção de Deus. Destruiu todos aqueles profetas de Satanás. Então, tente imaginar a vitória desse homem. Mas, no outro dia, Elias fugiu e foi se esconder numa caverna. Precisamos atentar. O nosso maior inimigo que nós temos hoje, a maior batalha que nós enfrentamos hoje, como filhos de Deus, não são as nossas batalhas, não são as nossas lutas, as nossas dificuldades, as tribulações que passamos, o maior inimigo que eu e você enfrentamos cada dia, o maior inimigo é a nossa vitória, a nossa última vitória é o nosso maior inimigo, porque esse, essa vitória pode nos fazer fugir e nos esconder na caverna, foi o que Elias fez... A ponto de Deus chegar, pô Elias, o que, que tu faz aqui? Por que, que tu fugiu logo depois que eu te dei a vitória? E 1 Reis capítulo 19, verso 11. E disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor...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 um sissio tranquilo e suave. E lá Deus falou com Elias. Queridos, precisamos ap aprender, prestar atenção. Muitos correm atrás do forte vento do Espírito. Se impressionam e tremem dos pés à cabeça com os terremotos espirituais que conseguem ver ou que acham que estão presenciando, se impressionam com o fogo do Espírito que acontece, mas aqui diz que Deus não estava lá, porque essas impressões aqui, são impressões da alma, das emoções, e emoção é alma... Mas Deus se manifesta na consciência. E por isso que diz no Cecil suave, fora do tráfico do mundo, no silêncio, Salmo 46,10. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Nesse silêncio que nós precisamos buscar, silêncio interior aqui. Sabendo e dando tempo para Deus falar. Porque quando Elias estava na caverna, ele estava fora do tráfico do mundo. Ele estava no silêncio. E lá ele pôde ouvir o Cecil suave. E é isso que Deus quer nos nossos dias hoje. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja fazendo, busque o silêncio. Tem pessoas, irmãos hoje, irmãs que estão se recolhendo em lugares no maior silêncio. Para buscar Deus, para ouvir o canto dos pássaros, para ver a natureza, falar com eles. Deus falando através da natureza. E, aqui, Deus fez uma promessa para Elias. Que Elias achava ali, disse, pô, eu estou sozinho, é, só eu fiquei, ninguém estava comigo para defender o Senhor. Primeiro que Deus não precisa que nenhum de nós defenda Ele. Ele é muito mais do que capaz De vindicar a sua própria força e natureza Não precisa de mim nem de você Mas Elias achava isso no início Mas olha a resposta de Deus No verso 18 Também conservei em Israel sete mil Todos os joelhos que não se dobraram a Baal E toda a boca que não o beijou Aqueles hoje que permanece na sã doutrina, que não se desviem para enganos, para heresias, porque nos últimos dias virá um engano tão sutil que até os escolhidos poderão ser enganados. Acabou de ser lançada uma Bíblia agora, uma Bíblia literalmente das trevas, e vai ter muita gente que vai comprar uma Bíblia de estudo, mas das trevas, mas está lá uma Bíblia falando de Deus, mas omitindo os principais textos que nós precisamos atentar. E é isso que o diabo está fazendo, de enganar os crentes, enganar a igreja com a maior sutileza. E aí é que está, nós precisamos com temor e tremor, estar na casa do Senhor, buscando... A essência da sã doutrina, que muitas vezes não gosto de ouvir, me incomoda, me chateia. Mas, é essa sã doutrina que vai me livrar da ira futura. E aqueles que estão hoje reclamando e apostatando da fé, tem gente hoje que quer desfazer o batismo, misericórdia. Dizer o que? Esqueceram de restaurar a glória do Senhor no seu coração. Olham para as coisas naturais, não conseguem olhar para aquilo que Deus está fazendo. Então nós precisamos buscar claramente aquilo que Deus nos propõe. Eu creio de todo o meu coração. Que se você prestou atenção e vai buscar mais subsídios, vai buscar mais palavra Vai compreender aquilo que Deus quer falar ao coração de todos os seus filhos Para que ninguém se perca Ele diz bem claro que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a plena salvação A vontade de Deus é essa mas eu preciso ser um cooperador e estar alinhado com as coisas de Deus, para estar dentro e debaixo dessa bênção. Amém? Por isso eu quero deixar essa palavra para todos. E também pedir que possam compartilhar isso aí depois. Nós não podemos ficar com a palavra que Deus nos dá só para nós. Nós precisamos multiplicar e semear. E entender o que Deus está fazendo. Que a graça de Deus seja com todos. E possam continuar meditando. E ser edificados como verdadeiro corpo espiritual. Como igreja do Deus vivo. Que a bênção de Deus esteja em cada lar, em cada irmão, em cada irmã que está assistindo e que ainda vai assistir. Deus abençoe, em nome de Jesus.